Sabrina, habla inglês, que sei. Le cuento a nosotros e deje tu mirada hermosa, maravillosa, e su earn comprado um borracho de 5 mil. Real, pode ser. Gostou? O <risos> que, que <risos> você acha que tá falando? É assim que a gente tava no lugar, a gente não entendia nada. Fala. <risos> Esse vídeo vai ser muito sério. Vai. Vai. A gente, dá banho uma semana, morar em chácara é terrível. O cachorro fica todo cheio de terra e você ainda é. tem que pegar ela no colo. Então, nós fomos pra Montevidel. Isso, nós fomos pra Montevideo Conta Monte a Videl. experiência. Como foi ir para Montevidel? Chegar lá e a moça falar é Irei tira, passaporte lá, ele é fina, aqui. <risos> e eu falei, o RG, RG. Irei ah, Hida! Ele é ia Eles não o abrem. Sério, sério, eles. A viagem foi muito boa. Muito cansativa, muito porque boa. a Sabrina não dava um quilômetro. Ai, mentira, muito cansado. A Sabrina só queria ir. Eu ando muito mais que ele. Ele fala se assim, é sedentária, você cansa, não sei o que. Nós andamos muito. Teve um dia que a gente saiu eu falou: Vamos ali na esquina. Tinha acabado de almoçar, tava de rasteirinha. Aí chegou lá no coisa procurar uma praça que o Rafa queria achar lá. Mó velho negócio e pegava uns quatro quarteirões de verde. Vai. Nossa, deve ser a praça. Chegou lá, mó era um buraco. A Sabrina viaja pra Montevidéu e o que, que ela quer. McDonald's. Eles não colocam sal em praticamente nada, o você sal é na mesa. Tem uma lei lá que você. Que lei de incentivo sal. do sal. Não, não sei se é esse nome. É, não sei, é uma lei medida. de redução, de incentivo, de redução, de reduzir, de, de, ab, de diminuir, de negativar, de extrair, de diminuir o, o sal. sal da... Eu tava vendo no YouTube umas meninas que não usa nem sabonete, nem pasta de dente. Nossa, deve ser. Não, de... As pessoas falou que o corpo, o corpo, nosso corpo não fede. A gente tem esse costume de falar, nossa, eu vou ficar fedendo se eu não usar de transpirante. <risos> Ah, não. Antitranspirante, se você não usar de transpirante, fica tenso. Quem? A pessoa que não usa antitranspirante. Você não fica uns dias sem usar de vez em quando? Não, quando eu esqueço, quando eu, eu vou trabalhar, e eu esqueço de passar antitranspirante. O Rafa sem antitranspirante. Eu compro tem que antitranspirante passar. pra mim passar. Porque não dá pra ficar com Você x... comprou um passa de dente falando isso? Não dá pra passar. Limão debaixo do braço. <risos> não, deixa eu ser sincero. Eu vou ser sincero nesse vídeo. De verdade. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Gente, ficar um dia sem escovar o dente antes de dormir, não vai cair seus dentes. Não, eu não aguento. Não. Não, depende. <risos> não, não, não mato uma pessoa um dia na semana ficar sem escovar o dente. Tipo, antes de dormir, né? <risos> deixaria de gostar... De, de, deixaria de deix, Gostaria... Gostaria, de, Gostaria deixar... de deixar registrado? Não vou mais alimentar a indústria farmacêutica comprando minoxidil. Porque eu já joguei meus minoxidil fora. Amém, senhor! Vai ficar careca, meu esposo. Eu Vou deixar minhas entradas fluírem. Vai ficar E quando eu ficar só com os toquinhos aqui, eu vou deixar meu cabelo crescer aqui pra eu jogar. <risos> Brincadeira. Eu vou passar um pra ficar baixo aqui. Aí depois, uhum. Aí é, aí eu fico careca. Não, eu acho que o Rafa tem que aceitar, se aceitar do jeito que ele acho é. Acho que assim, sabe? Deus me fez careca. Assim ele vai ficar careca. Gente, sabe, pra porque... que eu querer ter cabelo, né? Não vai ah. adiantar querer querer, não vai dar nada. Não, ele vai ficar escravo o resto da vida desse Exatamente, remédio. não é? Não, eu se eu fosse, é, tivesse cabelo muito curtinho, eu ia ser, ó. Tá crescendo agora, eu acho. Mas se eu tivesse cabelo curtinho, eu ia ser muito calva né, Rafa? Ia ser muito calva. A viagem foi muito foi boa. muito boa. O aeroporto muito. de Porto Alegre é uma bagunça. Não é assim, é, é muito bom, é muito pequenininho, é muito fácil de localizar, mas é uma, é uma bagunça. É uma bagunça aquele aeroporto. Gente, mas é terrível você ouvir as pessoas falando espanhol sem você não entender nada. E a gente falou, vamos para país fala espanhol porque é mais tranquilo e não sei o quê. E a gente fala espanhol? Não. E nós entendemos e a gente espanhol? Entende espanhol? Não. Ou seja, não. Mas Montevideo é muito linda. espanhol maravilhosa. cidade maravilhosa, cidade bonita. fomos para a Punta do Oeste, eu particularmente acho que gostei mais de Punta do Oeste, que é do lado do que de Montevideo, comemos muito alfajor. Ah, minha meta para a vida é viajar sempre, ter duas férias ao ano. Nossa, vai trabalhar onde? Isso. Pega 15 dias sendo os primeiros seis meses e 15 dias dos últimos seis. meses. Ah, <risos> E na que vas a Uruguai e tua abuela sale de esta maneira e só comes carnes e arroz com salí pagas 10 dólares em uma botella de água. E não de jeito, e na oi no McDonald's, <risos> a mãe falou... Pessoas cheirosas. Muito cheirosas. A Sabrina passou na alfândega, se vocês quiserem prendê-la, aqui está minha esposa. <risos> passou na alfândega com 175 ml de quê? Perfume. Antes de eu conhecer o Rafa, ele nem sabia que as pessoas usavam drogas, as pessoas que se viciavam. Ah, e ele não sabia disso. E eu fico pensando assim, quantas pessoas igual ele... Não, não deve ter. Tem muita gente. Gente, não, sério. Sabe por quê? Lá na ONG que eu trabalhava, foi uns adolescentes alunos do Objetivo. Eles não sabiam a realidade. Tá na mesma cidade, tá a... 20, 15, 10 minutos do lugar. E é duas realidades totalmente diferentes. O nome disso é desigualdades Desigualdade. desigualdade social. Mas eles não têm culpa de ser riquinho. Não, eles não têm culpa de ser rico. Só que eu tô dizendo que as pessoas não sabem do mundo, entendeu? Você não sabia disso. E é um dos maiores problemas hoje. O uso de Pra droga. mim, um a cada mil usava droga. Que Sério. dó dele, mal Um sabe. a cada mil. Aqui tem dois, um usa, o outro não usa. É assim a vida. Eu não uso droga! <risos> Para, Sabrina, credo! Eu não uso droga, gente. Você usa droga? Por isso você tá feliz, assim. Eu não uso. Eu... Eu não confio muito. Eu tô falando sério. Eu não, tenho misericórdia, Deus me guarde. Mas... Não, é sério, mas é muito. Mas eu é quero é te muito... dizer que eu uso. Tá? Eu não acredito. Dorflex, parece que tá bom. Exatamente. São drogas ilícitas. As drogas é. ilícitas são... Proed é, é o, o programa. Proed pro é a solução. Vão para vão o Uruguai, Monte conheçam Montevidéu, conheçam o bom, Punta do Oeste. É lindo no frio, aquelas folhas, aquelas águas. É eras. lindo no frio, no Aquelas cal... praças, só o frio que não é bom. Gente, nós saímos do aeroporto, fez um frio, a porta abriu assim, ó. Aí veio aquele. Nossa, mas voltou pra dentro. Parece que cortou, parece que cortou assim. Essa A gente história. voltou pra dentro. Mas voltou Sabrina, não, não quero nessa cidade. Era umas três horas da tarde, quatro horas, né? Três horas, nem três horas, duas e pouco. Um, um frio, frio, um frio, um frio. frio não bom. era um frio, era um frio. Quem quiser me dar orquídeas de presente, eu aceito. Não, eu não aceito quem entre mais orquídeas na minha casa. também você fica comprando orquídea, <risos> <não>. <risos> Isso é como orquídea. Então, gente, isso aqui é um vídeo, minha esposa tá feliz, sorrindo, não sei porquê, rindo do nada, você fica rindo sozinha, lá. Quando você viu, gente, você vai pro nosso, meu Deus do céu. Sabrina, habla inglês, que sei. Le cuento a nosotros e deje tu mirada hermosa, maravillosa e sua earn comprado um borracho de 5 mil. Real, pode ser. Gostou? O que, que entendi. você acha que tá falando? Agora em português. Sabrina, você fala inglês que eu sei. Indique uma viagem para nós e deixe teu esposo lindo, maravilhoso e sua comprar um drone de 5 mil reais. Pode ser. Não, é incrível, pior é que eu tava falando, achando que você tava me elogiando. Agora a minha resposta pra você. Ella não me deixou comprar um drone de 5 mil dólares. Vou a chorar, e já lo verás. Não te vou a comprar outra merienda gorda. <risos> Comida gorda? Vamos, agora em português. Ela não deixou eu comprar um drone de 5 mil reais. Eu vou chorar, também você vai ver, não vou comprar mais lanche gordo para você. <risos> e rimos...